Estamos aqui com o deputado Daniel Coelho, que entrou recentemente no partido, mas já entrou pesado, já entrou botando a gente para se movimentar, mexendo com o partido. É, boa tarde, deputado Daniel. Queria saber que o, é o seguinte: o senhor fez uma, recentemente uma grande intervenção importante sobre a defesa da democracia. Você pode explicar isso para a gente aqui? Olha, a gente não pode relativizar a questão da democracia. A gente, em primeiro lugar, tem uma preocupação: o Brasil o, e o PT têm uma culpa muito grande nisso, relativizou o nome golpe começou a chamar um impeachment constitucional é, de uma presidente corrupta e incompetente de golpe. E aí as pessoas na juventude, hoje parece que estão achando que é tudo a mesma coisa. Aí joga para 64 e acha, ah, será que aquilo é só uma narrativa? A gente teve uma, uma ditadura no Brasil, onde é, a gente teve é, congresso fechado, nós tivemos... É, veículos de imprensa cerceados na sua liberdade, onde a gente teve tortura, quer dizer, a gente não pode relativizar a democracia. A não pode ter essa coisa, ah, eu sou mais à esquerda, então eu vou fechar os olhos para Cuba para Venezuela. Ou tem uma posição mais à direita, não, o avanço econômico que teve no Chile valeu a pena. Não vale a pena, nada, não tem preço a democracia e você não pode relativizar ela, a gente tem que ter uma defesa veemente da democracia como um elemento central da cidadania, que é o que representa hoje o nosso partido, mas mais do que isso, nós não podemos de forma alguma deixar que a história do Brasil seja recontada por fatos mentirosos, tem que ficar muito nítido. O Brasil teve uma ditadura militar que iniciou-se em 64, foi aprofundada em 67 e 68 e não dá para a gente dizer que ali foi revolução não, não dá para admitir isso, inclusive vindo do presidente da república. Então um partido que tem compromisso com a democracia não pode se calar no que se refere a esse tema, até pela nossa história. A gente está num processo de transição, mas a gente tem muito orgulho do que foi feito pelo PCB, do que foi construído pelo PPS e do que é o Cidadania hoje. Em todos esses momentos, nesse processo de evolução, a, a defesa da democracia sempre foi extremamente importante para os conceitos que a gente defende. É, isso é importante que inclusive no partido teve gente torturada. E eu escutei uma frase muito boa que eu queria puxar para outra pergunta, dizendo o seguinte, quem comemora 64 porque não tem projeto para 2019? E aí a gente anda numa questão séria hoje em dia, um conflito que o presidente está buscando com o Supremo e com o Congresso, está provocando. Como é que você vê esse conflito? Você acha que isso é positivo para o país, que negativo? O que a gente pode fazer? Sem nenhuma dúvida isso é uma afronta à democracia. Está evidente nas posições que o presidente está provocando um atrito. Ele não está buscando consenso. Ele é, faz... É, colocações, é, ironias, por exemplo, com o presidente da Câmara, e a gente pode discordar ou concordar com ele, mas é uma pessoa que tem compromisso democrático, que respeita a esquerda, a direita, que é, é, faz uma gestão é, considerando que o Brasil ele é amplo e que o Congresso precisa ser amplo também. Até lembrando que o pai do presidente da Câmara foi uma das vítimas, foi exilado, uma das vítimas da ditadura militar. E ele está fazendo um confronto com um nível de ironia que é inaceitável. Quer dizer, não dá para a gente ver isso e, e, e é proposital. Então, é uma tentativa de enfraquecer o parlamento como um todo, generalizando que todo mundo está ali, querendo tomar lá da cá, nós do Sadania temos muito orgulho de termos responsabilidade no debate da Previdência e de dizer, a gente não quer fazer parte da base, nós não somos governo, não queremos ser governo, não queremos cargo, não queremos nada. E mesmo assim a gente está disposto a ter responsabilidade no debate da Previdência. Então o presidente não pode generalizar e dizer que no Congresso todo mundo quer tomar lá da cá. Isso é extremamente perigoso e aí é onde a gente tem uma possibilidade de uma escalada autoritária no país. Nós devemos buscar... Conciliação, inclusive eu tenho tentado fazer isso, é no sentido da gente fazer críticas ao governo Bolsonaro com inteligência. É, não é o momento da gente. A gente não tem que entrar no debate que ele quer, porque o debate que ele quer é do personalismo, é, é você xingar Bolsonaro e não o erro dele. Porque aí é onde ele quer se fortalecer, se vitimizar. Então a gente tem tentado construir isso dentro do parlamento com críticas construtivas, inteligentes que. Destruam o que está errado, quer dizer, que vai em cima do, da falha e não personificar isso na figura dele. Até porque nós não o apoiamos, quer dizer, isso é nítido, todo mundo sabe. Então a gente não pode cair no jogo dele, porque o que ele tenta nos jogar é isso, é tentar aquele debate, é construir uma discussão entre, entre ele e o Brasil, ele quer personificar o debate. E o nosso interesse é, não, não é esse, é personificar não, a gente tem que falar do fato. E quando você vai aprofundar os fatos, aí você vai ver o um ministro da, da Educação, que é o pior ministro da história do Brasil, sem nenhuma dúvida para a educação. E aí a gente tem que discutir a falta de conteúdo do ministro. Então a gente está fazendo isso com qualidade, e a nossa bancada também. As intervenções essa semana é, da deputada Paula e do deputado Calero na Comissão da Educação foram brilhantes, porque elas foram de alto nível. Não entraram naquela discussão é, de alguns partidos e simplesmente partir para a agressão. Foi com conteúdo. Eu acho que a bancada da gente como um todo está agindo de uma maneira muito inteligente em se posicionar em relação ao governo. Ok, muito obrigado. Queria pedir para você fazer uma conclamação para todo mundo agora. Como é que a gente vai trabalhar esse nome cidadania? Qual é a maneira das pessoas entenderem o que é cidadania? Olha, a gente primeiro tem que trabalhar os conceitos. Cidadania tem a ver com liberdade, tem a ver com democracia, tem a ver com respeito ao próximo, com o humanismo. Tem a ver com uma educação concentrada na transformação social através da educação, com saúde de qualidade, com saneamento. Nós temos um conceito mais amplo hoje dentro da política nacional através do nome cidadania. Então, a importância da gente é reforçar o nome não fazer abreviação, não usar siglas, não simplesmente colocar só o número 23, ou não seja... Não preguiça de falar cidadania. É cidadania, a gente tem que trabalhar o conceito, ele é extremamente amplo, e eu acho que a gente pode, daqui para frente, fazer realmente do cidadania um partido que traga consensos. A gente tem no PT, no PSOL, no PCdoB um segmento que quer o confronto, e a gente tem no PSL outro segmento que quer confronto. O que eles querem é a briga e a polarização. A gente tem que mostrar que nós estamos à frente disso tudo, que nós podemos concordar com o pessoal em alguns momentos, com o PSL em outros, nós não temos preconceito. Se eles acertarem, a gente não tem problema de acertar junto. O que temos problema é de errar junto com eles, nós não vamos errar junto com a extrema esquerda nem com a extrema direita. Então é um partido que sem nenhuma dúvida nasce com um desafio grande, porque não é o caminho mais fácil. Mas é a posição moderna, a posição contemporânea e aqui olha para o futuro. Eu não tenho dúvida que a gente em 2022 vai ter um projeto majoritário no Brasil. O Cidadania será um partido que vai apresentar um projeto para o Brasil em 2022. A gente está começando isso agora e lá na frente isso vai ficar muito nítido para as pessoas. Depois de toda essa confusão de PT e Bolsonaro, vai ser a vez do Cidadania falar para o Brasil que é possível unir o país em torno de algumas ideias e alguns conceitos.